Adilho, por gentileza, Boa noite, Adilho. Boa noite. É uma satisfação imensa em entrevistá-lo hoje. O Adilho que tem uma longa experiência como professor, como geólogo, como sociólogo, como filósofo, né? Vai ter alguns comentários para nós sobre a democracia nesse 4 de março, nessa quinta-feira, né? Uma quinta-feira bem. É, bem ensolarada e tecer alguns conceitos o que, que ele acha a respeito da nossa democracia e dar uma visão da democracia mundial Adílio, eu queria fazer uma primeira pergunta para você a democracia ateniense ela seguiu um modelo de oligarquias você acha que persiste esse modelo oligarco ainda predominando no estado brasileiro ou no estado mundial? Bom dia ao telespectador. Boa tarde, desculpe. Boa é, Existe. Só que hoje é a, é a parte de corporativista, né? As grandes corporações têm grande interferência na democracia. E essas, esses grupos eles não deixam transparecer de forma natural o que seria, o que seria realmente com a democracia popular? Fazendo um retrospecto da democracia, é, sempre tem um momento histórico dela, né? No período já lá é, grego era cidade-estado, só os homens podiam votar, só a classe que tinha, era tudo isso. Com o Império Romano, foi aperfeiçoado a função do Estado, é, foi organizado províncias e foi colocado prefeito. O Pontos Pilatos, né, que o pessoal conhece aí, lavou as mãos, né? Ele era prefeito, ele era prefeito de Roma, era organizador do estado, já é, formação do, do conceito de um... De, uma, de um estado, da mão do estado, né, em cima. E... e a democracia romana era só para os cidadãos romanos. Mas a, a parte do... A parte de dominação era feita pela mão de obra escrava e pelos impostos já. Aí começaram os impostos, os impostos. Então essas essas oligarquias que se somaram dentro do Estado e que não foi possível essa democracia, colocando os termos atuais modernos, como você poderia dizer hoje dessa democracia? é O contrato social é formado nessa base ainda? Oh, o contrato social, é, é, sempre historicamente tem que ser repassado Hoje na, Com a modernidade que nós temos A impressão digital Você pega, coloca o dedinho ali é, Já Capta já O seu, seu voto O seu x e tal coisa, então, Hoje se pode fazer uma democracia Mais direta Mais é. representativa Mais direta que os modelos, modelos anteriores foram baseados no contrato social é, de representação, ainda no voto é, de, de ainda. até hoje oligarquia. Imagina só, José Sarney, vou colocar José Sarney, que saiu do ah, estado dele, né? No estado Maranhão. Maranhão. Aí foi para o Pará. Com 500 mil foi eleito senador, enquanto em São Paulo, um senador, eu vou colocar o um senador que foi menos votado, teve 4 milhões de votos e não foi eleito. Mas isso. É uma proporção de, de, de, de quase 10 por 1. Então, a, a representação da formação no Estado brasileiro, que é a formação de 20, 27, é, 26 e mais um distrito federal, o Distrito Federal já é o centralismo, né? então, é um projeto de governo para tirar ah, o foco do Rio de Janeiro, que, que podia fazer as manifestações no Rio de Janeiro e trancar lá. No Brasil você não entra, né? você não consegue. Fechou os, os, os, os eixos lá, ela forma eixo X, forma assim, fechou Asa Sul, fechou Asa Norte, Asa Norte, Asa Sul. Fechou o piloto, fechou aqui. Ninguém pode mais contestar em Brasília, porque tem a Polícia tem o um Exército ali, forma, isolou o país é, das grandes manifestações. Esse foi o projeto da oligarquia militar, né? que já é começou que... na República. A República Brasileira, ó, os primeiros, os primeiros é, presidentes, é, Teodoro, já era de uma corporação. A maioria dos ministros deles eram maçônicos. Todos eram maçônicos, inclusive ele. Yeah. Tá então, agora é a corporação. Agora você diria para mim o seguinte, que essas corporações, é, elas estão dentro do Estado brasileiro. Não há, então, como possibilidade de ter uma democracia plena, verdadeira mesmo, porque eles sempre estarão presentes no Estado brasileiro? Aí tem que criar outro modelo ter representação de um sistema. outro contrato social. Eu tenho vários modelos de contrato social. Um, essa essa, essa do, do Brasil que é o presidencialismo é, que tem três poderes. Esse não funciona. Ele não funciona, não funciona. Você manda o um projeto para você, você é de deputado federal, você manda o um projeto. O projeto é aprovado, aí vai para o Senado. O Senado vem lá, faz modificação, e aí se faz a modificação, se fazer modificação volta para a Câmara. Aí a Câmara vai aceitar ou não para levar. Então você fica tramitando, aí vai para o presidente. Se o presidente vai lá e tranca, fala não aceita, volta de novo para o deputado federal. Vai para o Senado de novo e cria um círculo de três poderes, se não der entre o outro poder, que vai o Supremo Tribunal Federal, que é nomeado por, por, pelos próprios políticos. Então, é, fica tudo entre eles. O povo tem uma visão ampla de que ah, Essas corporações são criadas na sombra do Estado brasileiro. E, pelo visto, eh, os representantes máximos deles são os deputados. Então, não há como fazer um novo contrato social? Tem, tem de... jeito, sim outras ideias, então, o que eu propriamente falei, hoje você tem a empresa digital, você tem o nosso sistema eleitoral, que pode fazer no centro, fazer uma democracia mais direta e acabar é, implantando o parlamentarismo, nenhum país hoje, uh, não funciona, uh, a Europa toda, a maioria é parlamentarista, a uh, maioria dos pa países que conseguiram melhorias de qualidade de vida, uh, foram parlamentaristas. Só os Estados Unidos que é, que é a ideia é diferente da nossa, que a nossa ideia é baseada no sistema romano ainda de Senado e, e deputado federal. Deputado. Então aí é essa democracia brasileira é um, um remendo do Império Romano junto com os Estados Unidos, que é Suprema Corte. Na sua opinião, você acha que nós estamos dentro do de um Estado Democrático Direito? Não. Por que fatores? Primeiro, a, a Constituição que foi feita, essa Constituição de 88, ela tem muita, muita lei, muita lei que, que, que cria é, mecanismo de não fazer, por exemplo, direito de assistência médica integral, direito da educação como base prioritária. E como é a corporação, sempre, sempre tem um grupo corporativo sempre querendo levar vantagem. Como nós estamos vendo aí a Petrobras, aí, que, é, que foi feita, né? uma corporação, um grupo de, de gente que mamaram, buscaram. Uma coisa é certa, as grandes corporações é, as empresas corporativas, as, eu estou colocando grandes corporações, eu posso colocar a ONU também. A ONU é ela só, tem interferência sim, sim. no CEF, etc, tem interferência. A igreja também é uma grande corporação, que ela tem interferência. Os pastores, a igreja de é, tanto tem as, as suas influências. São corporações. É, as corporações, o Estado não vive, né, se tirar a função do, do, do líder do Estado, sem apoiar esse, esse pessoal ou eles não sobrevivem. Eles não sobreviveria. Você tem quando, um, você... quando, se fala de, quando se fala de liberalismo, o pessoal fala liberalismo, tal, tal. Se tirar o Estado, eles não sobrevive, como você vê hein? Você tem que ser o BNDES, tem que ter tal coisa. Você, qual a diferença que você acha de uma, de, de uma democracia liberal de uma democracia representativa? Os dois conceitos parece que diferem. Né? É, a, a, a democracia liberal ela quer a ausência do Estado. Ela quer a ausência do Estado. A democracia representativa ela, ela faz o contrato é, contrato social. Hobbes, é, então, é, Jacques Rousseau fizeram, fizeram análise né, desse contrato social. Locke também. O né? que Locke tem esse aspecto básico? A base que havia necessidade do mais forte, né? Os mais fortes controlarem os mais fracos. E, e, e nesse controle, é tentar, através das ideias do mais forte, obter melhorias de condições de vida para o sujeito. Você, que é uma pessoa bem informada nessas questões políticas, a Europa ela tem é, um regime parlamentarista e uma suposta democracia liberal. E eles têm dessas corporações que tem aqui na nossa sociedade? Ou eles são mais domesticados? Tem uma, há uma domesticação maior do Estado nessas corporações ou não? E que aqui parece que não tem uma, um, uma, uma, uma domesticação do Estado em relação a essas corporações. É, historicamente, se pegar o Napoleão Bonaparte, que foi um mentor de, toda, de todo o sistema de democracia, né? É, se não fosse o Napoleão Bonaparte não existiria democracia. Então o Napoleão Bonaparte, ele, quando ele estabeleceu, ele tentou levar isso aí a acabar, fazer a igualdade, fraternidade e liberdade. Esse era o lema de Napoleão Bonaparte. Quando Napoleão quando foi preso lá, ele e quando saiu Napoleão, o Napoleão, Napoleão contribuiu de maneira, de maneira.. Só que ele, depois ele virou tá o no Deu imperador quis ser imperador aí, já. Mas a pergunta ficou uma suspensa no ar, você acha que esses países aí que já avançaram um pouco mais na democracia liberal, eles têm um controle um pouco sobre as suas corporações, dando uma liberdade maior democrática ao povo? O, o controle eles não têm também. Eles não têm o controle? Não têm, porque a base ainda é na submissão do, ouro, do homem mais forte para o homem mais fraco. Então quando um político vai lá na frente e fala, ele já acha que a parte do homem, ele já acha que aquela, o, o, o normal, a pessoa normal, quer que, é, que não tem o esclarecimento do poder, que está no poder dentro de uma corporação, dentro de um partido, se ele não está no partido, ele acha que não pode é, interferir diretamente, porque ele é indireto, ele é representativo. Na então, representação, então, não tem agora um sistema... Realmente, até hoje, é um sistema que o homem possa, ele, chegar e fazer. Eu tenho as minhas ideias, eu posso esclarecer algumas. Você poderia citar alguma coisa? Ah, ah, primeiramente, são, eu tenho modelo, são sete modelos de, de, de parlamentarismo. O primeiro parlamentarismo é o parlamentarismo que é misto. Elege-se os vereadores. Os vereadores elegem de três que saiam, três dos vereadores, um prefeito, que seria o primeiro prefeito. Primeiro prefeito. E esses primeiros prefeitos elegiam mais três pessoas, elegiam o primeiro governador. os primeiros o govern, governador elegeriam o presidente o, o parlamentar o presidente da seria, seria, seria o chefe do poder o chefe do poder o chefe, Mas primeiro ministro o primeiro, o primeiro ministro. ministro aí é do governador então você tem a representativa essa é uma forma que gasta pouco dinheiro porque você vai eleger só pra, só Ele ficar ali é mais viável né? mas tem outros eu um, Tem um outro sistema eu elegeria os os, os os prefeitos elegeria os deputados federais os deputados federais que é o, o modelo clássico né modelo os, deputado. clássico. os deputados federais elegeriam o primeiro -ministro. primeiro ministro e acabaria com com o sistema judicial da, da Suprema Corte da Suprema Corte e, ó, o interessante é assim, que ó, não funciona o sistema, o, sistema, o sistema da Suprema Corte que já tem lá de idioma hum. né? eu queria fazer uma pergunta para você se essa democracia liberal com todos esses entraves que tem dessas corporações, ela, ela, ela, ela em certo sentido ela, ela não tem uma tonalidade de um caráter totalmente totalitário com uma faceira democrática? dado que não tem tanta expressão do povo nessa interferência? O, o, todo o grupo corporativo sempre tem um, um interesse, né? So, sempre eles vão ter um interesse X. Até 1980, tinha a briga socialista e capitalista. E aproveitaram essas ideias, né? Todo, é, tentando impor um modelo democrático é, ou, ou socialista ou... É. Não, na verdade, não era socialista. Era a ditadura proletaria, a ditadura proletaria não, ditadura mesmo dos pensantes lá de Conselhos. É, e, por outro lado, a democracia que era, é só de grupos que têm o quem maior. Então Eu praticamente queria dizer para mim que a democracia não é uma democracia, então, justamente porque ela não é, ela não é direta. Uma ideia direta. não a, a direta Agora seria passar por votos tudo mais exatamente uma questão polêmica, polêmica uma questão polêmica vou fazer uma lei é, o deputado federal vai fazer uma lei é, essa lei pra, passou pelo parlamentarismo não precisa para os senadores acaba acaba o custo dos senadores, senadores. o custo dos senadores acaba é, e também acaba o custo do, do, do sistema judicial. O sistema judicial ele tem que servir como também um referencial. É, de cada local. É, o modelo de judiciário tem que ser direto. No local. Eu estou aqui em São José dos Campos. certo Então aqui eu tenho um juiz vai me julgar na causa, X. Ambas as partes, não uma parte não não não concordou. Aí vai para a segunda instância. Se fosse normal, esse é o processo normal. normal. Aí no, lá na segunda instância vai para lá para o superior. Então processo demora, processo demora, demora. Oh, uhum. É igual o processo que acontece né? no país meu as leis são lentas, a justiça é lenta, os deputados são lentos o tudo momento, lento, por causa do, do justiça pelo entrave presidencialismo, o eu acho, o presidencialismo. Não, já dentro do dentro, uh, juiz su supremo da cidade, é de justiça federal da, da cidade eu entro com a causa se eu ganhar se ele concordar o outro lá concordar tudo bem se ele entrar aí três juízes da pró, do próprio fórum já julgam a causa ah não concordou então vai já pro aí já vai já não vai subir lá por o terceiro não existe o supremo é vai ter vai de, é, vai ser jurados aí já jurados se não concordar os três concordados é formação, não forma, forma nenhum, não, não forma a causa, é, vai, o outro juiz vai julgar igual o outro juiz e, e fazendo as coisas tudo parecer igual, um ladrão de galinha comparado com um ladrão de, por exemplo, um ladrão que vai roubar a galinha, uhum. tá ganha, tá, pega cinco anos de, de cadeia e quando um deputado que rouba bilhões, Fica cinco anos na cadeia que, que, que tipo é. Então, fazendo essa, esse, essa ligação de vá, do vácuo de direita... Então, você diria para mim, quando eles falam em democracia, em contrato social, fa, é, passa a entender que as grandes massas estão fazendo parte desse contrato social. Mas dentro dessa visão sua, particular, parece que as massas estão mais excluídas do processo que eu imagino. É, é sempre, a massa sempre foi conduzida, né? Ela sempre foi conduzida por grupos corporativos. Eu vou dar um exemplo aí hoje. Então, você vai pegar aí já lá na época... O Brasil já foi feito, a divisão territorial já foi feito errado. A, a divisão dos Estados Unidos é quadradinho, ainda vai. Hum. Mas hoje é codaradinha, é, é proporcional. Aqui não. Houve uma divisão brasileira, onde um estado pequenininho do Alagoas né? Tem um, um deputado, um senador que não tem... eu vou pegar um outro lugar pegar aquele... eu dei o exemplo lá do Sarnico que vai lá pra com a melhor população Exatamente, então criou-se uma oligarquia que já vem há muito tempo já controlando o Brasil Há alguns intelectuais aqui no Brasil que tem... que gostam sempre de afirmar que a democracia é... com todos os seus defeitos é um mal menor e melhor mal menor a democracia não, a, sempre foi melhor a, sempre foi melhor ele fala que é, é, ela é a pior pior é a, é a democracia a democracia é a democracia ela, só que a democracia que eles que ele está falando aí é que não não temos uma democracia então quando ele se coloca falar é pior é menor é pior é o dos males o pior <risos> então ele está ele tá concordando com a ideia vigente, a ideia, gente. É, com a por ideia, com os defeitos. ele não luta por uma democracia plena direta Então ele acha que é, vinculando essa ideia para o povo é, é, é, é. é alienante, então é, é porque ele tem o um conceito que ele é Ah, eu sou democrata, eu sou tal coisa, eu sou do Partido X, eu tenho a seguinte ideia, vou transportar vou fazer o Bolsa Família, vou transportar o Rio São Francisco e as pessoas acreditam nessas promessas, que são de formas indiretas, fazendo contrato. Digamos para mim, esse sistema político que você diz para mim, a democracia liberal, com esses grupos oligarquias, esses oligopólios, qual o tipo de indivíduo geralmente chega a produzir essa vida? O indivíduo geralmente populista, populista, que é, já criou uma base de 10, 20 anos, um projeto, ele se lança é, naquele, num partido forte, um grupo forte. É, hoje, até hoje PMDB veio, veio do PMDB, a Arena, uma tá? salada ah, todinha. Então, eles vão procurando sempre os grupos mais fortes. Eles ficam pulando de partido em partido. E sendo uma democracia onde ou, ou outro outro projeto que eu tenho para para a democracia direta, é eleger cada esquina. Então, tem uma quadra. Então você tem essa quadra aqui. Então você, o outro da quadra e o outro do outro lado da outra rua, da, do outro lado, elege um para juntar o grupo do bairro. E elege um vereador. Do vereador, desse vereador, dos bairros, todos elegem o prefeito. E coloca. Não, não, dá, desculpa, Coloca três nomes, aí o povo vai fazer o referendo, qual o nome dos três que vai querer. Então não existe partido. Não existe partido. Então existe já a forma direta do, do cidadão já ter a concepção de que ele é responsável, ele está fazendo tudo que é Então você está fazendo aqui com ele, com ele, com ele. Então está nesse, nesse, tendo uma integração. É, uma integração mais direta mais e direta. quando é, mais direta, mais direta. aí o, o vai para o suflage aí elege se elege se quer ele como primeiro prefeito ou não a mesma coisa acontece com os deputados o governador os uhum. os deputados federais os deputados federais deputados estaduais desculpa, os deputados estaduais é, coloca três nomes na, na pauta e o povo <tira> vai e elege os três nomes, então também já não existe uma forma de, de, de, de, de política. E a mesma coisa do deputado federal que vai eleger o primeiro-ministro. Vai é, eleger o primeiro-ministro. Agora eu queria dizer para o senhor o seguinte, a história política do Brasil é, é, demonstra que teve uma longa caminhada, não só na ditadura, mas com a tendência ao presidencialismo, e tivemos alguns momentos históricos do parlamentarismo, foi uma conjuntura totalmente dramática, foi o golpe de 64 quando o Neves assumiu provisoriamente na crise política do parlamentarismo para a questão singular de assumir ou não o, o governo quer dizer, o intervalo, o que você tem a dizer desse reflexo? O, sempre vai ter um, um, um interesse é, de, um, de um líder Carismático. O Tancredo Neves já era o ministro do Getúlio Vargas. Ele era, ele era ministro do Getúlio Vargas? Isso. É. O Selim de Kubitschek também. Ele estava lá na. Ele não era ministro, ele era na parte de Getúlio Vargas. Depois do Selim de Kubitschek ele foi lá também. Então o Tancredo Neves, ele surgiu para fazer esse, esse, essa, transição. Aqui, essa transição, mas na, o Brasil nunca. Nunca teve ideia de parlamentarismo, justamente porque não é viável para os, os líderes Os líderes, Os mitoranos. Os Zola sempre se opôs, os grandes Até erros. o Lula foi contra. O Lula foi contra. Tanto, na época porque ele queria ser presidente. É, o, a, o presidente é, o, a, é a parte mais, mais é, mitórica. O cara foi. Boa noite. Está chegando entrevistado aí? o nosso entrevistado, que... Boa noite! Boa noite! Boa noite! Adílio, né? Adílio tem uma, uma série que é professor, antropólogo, sociólogo, filósofo, né? E nós vamos ter sido uma entrevista hoje alguns comentários, né? Sabendo que o país nosso está em fase de de ambas manifestações em diversas partes do Brasil, mas ainda parece que está sem foco, né? Então, hoje nós vamos conversar sobre a democracia, e tudo tem fase embrionar essas manifestações e nós vamos pedir uma opinião para Dílio sobre a democracia. Então, Dílio. analogicamente, historicamente, Atenas foi o primeiro país do mundo a supor uma democracia. Ela era uma democracia do povo ou ela tinha bases oligarcas? Oligarquia. Ela era Oligarquia. E, e essa perduração de oligarcas, ela se perdurou por muito tempo? Até hoje. Até hoje? alguma aqui principalmente no Brasil, né? Principalmente no Brasil. Que ela é, supõe no contrato social, que é a superioridade do homem. Bloque, e custor e outros, né? A supremacia daquele que é o mais inteligente, aquele que tem o mais dinheiro, aquele que é mais capacitado, aquele que é o tem a bagagem mas no final é a bagagem da grana que determina e a bagagem das ideias das corporações hoje as corporações é que ele determina você diria então que a nossa democracia até hoje então ela, ela ainda é feita em base oligarcas? no Brasil é o Brasil, é... O Brasil, é... O Brasil bicho, é bastante pensar assim em Brasil ou colocar o deputado Sarney o com o senador Sarni ele era de Maranhão, foi o Amapá, 500 mil votos foi eleito, enquanto aqui no, em São Paulo um que atingiu 3 milhões de votos um que atingiu 5, 5 milhões de votos, ou seja 10 vezes a mais, não foi eleito não então esse sistema é de senado, do presidencialismo não dá certo não dá certo não não deu certo só deu certo só nos Estados Unidos a tradição nossa é embora passado por várias ditaduras militares a tradição nossa ela é presidencialista né é, já começou já com as como eu falei sempre o corporativismo o presidencialismo sempre se mantém no corporativismo e a, a, quando o Brasil virou república Teodoro já era a corporação. Já. A maioria dos ministros dele, inclusive até a todos Barbosa é a maçonaria. Era todos, não era? todos, todos eram maçons. Todos eram maçons. É, do exército, também, o Teodoro também era maçonaria. Então já tinha corporação e formando uma elite já do positivismo. Positivismo. Houve uma predominância muito grande então nas elites nossas e Positivismo e achando que é super-herói vai resolver o ídolo, o super ego, o cara que é mais é, gabaritado na, nas massas populares, ele que fala bem, que expõe bem através dos, da, da mídia, que começou a surgir é, com a nossa república, e em 1964 veio a ditadura, fechou o povo que ainda era a maioria ainda era povo, não era urbano não era urbanizado um, a maioria não tinha muitos não votavam um, tinha obrigação de voto um, muitos não votavam porque não, não ia mesmo votar não tinha e aí, em 64 um, ficou até 80 até a eleição do Fernando Collor então são, são 25 anos hein? Democracia. De, de, sem, de, sem democracia. Sem democracia. É, A democracia anterior foi a democracia voltada e ainda pautada no, no, na coisa esquerda e direita. Capitalista e socialista. Capitalista e socialista. É, tudo voltado para o mundo socialista capitalista. Socialista e capitalista. Aí um batia um no outro. E cada um querendo tirar o proveito. É, só em 80 e, e que apareceu o Projeto Lula, né? Projeto Lula. O 86? É, não, foi 80, não, 82. 82. 82. 82. Projeto Lula, que como apareceu usando o, o pensamento do Karl Marx, né? Muito de classe, do operário, no poder contra a burguesia, etc, etc. Essa ideia prevalecia, que era a corporação de novo, né? Sobre a corporação vinculada a um líder, um líder carismático e populista. A, a característica da nossa democracia era é populista. Presidencialismo populista. Populista. Que produziu esses tipos de divisões? É sempre o ego do sujeito querendo ser. Ah, eu sou presidente, sou vereador, sou prefeito, sou deputado estadual, sou deputado federal. Isso faz com que o o, o indivíduo normal, hoje não, hoje os deputados federais não estão com muita maior por causa dessas coisas que estão acontecendo no Brasil, por causa do sistema de presidencialismo, certo? é que nós vivemos o sistema de presidencialismo no período rural, totalmente sem, sem saber praticamente nada, o povo ainda não tinha o um nível de alfabetização antes, né? hoje tem aí o digital que você pode fazer, o seu voto digital uma democracia mais direta, é um projeto mais direto, fazer um parlamentarismo. Um parlamentarismo. O parlamentarismo ele tem que ser. É diferente do europeu também. O europeu é o parlamentarismo corporativismo Mas funciona. Funciona. Mas, porque não tem a justiça que agrega, é não tem aquela tramitação. O deputado federal fez a lei, vai para. Cumpra. O primeiro-ministro tem que cumprir. E já nos tempos presidencialistas, vai para o presidente, passa primeiro para o deputado central, vai para o senador, volta deputado federal. Vai lá, um, um deputado de vista, tranca a pauta. Aí fica lá parado o projeto, anos e anos fica Aí vai para aí vai, o vai, vai, vai presidente. Se o presidente tranca a pauta e entra em contraste com, com a Câmara, vai para o Supremo. O Supremo é nomeado por, pelo presidente. Então fica tudo entre uhum. eles mesmo o é, então, sistema, sistema judiciário brasileiro não funciona no presidencialismo tem que ter outro sistema, judiciário. outro sistema judiciário a segunda pergunta que eu queria dizer para você é a seguinte que a democracia nossa sofre é, sofre com a gerência sistemática dessas oligarquias que estão na sombra do Estado brasileiro quer dizer, o que fazer? Ah, um, ah, estimam é, filósofo Steven ele falou o seguinte, se tirar o Estado, a mão do Estado, já começou o Império Romano. Tira a mão do Estado, só que o Império Romano era é Estado tá bom. Hoje nós é são base do todos que é ver, se o proletariado. Se tirar o Estado, o liberalismo, o pessoal que é, de, é fã do liberalismo se tirar o Estado, eles ficam sem ele e beira. Por isso que veio o, o neoliberalismo, com Keynes em 1909, que é a influência do, do Estado máximo, interferindo no máximo, pedindo carteira de identidade, veio o uh, passaporte e o Estado máximo de Stalin, Estado que foi o máximo do Estado, a mão do Estado controlando tudo. E sem a mão do Estado, sem fazer o liberalismo eles não conseguem se deixar, é, sempre o Estado vai ter que controlar as, as, as concorrências públicas, etc, etc, sempre centralizando, e, isso é centralizador burocrático. E que esse, esse modelo ligar, persiste há muitos anos no Brasil? Não, desde a capitania, capitaneias desde, desde que os portugueses chegaram de isso. aqui e mantendo-se, né? E qual, e qual a diferença de uma democracia liberal com uma democracia representativa? A democracia liberal ela é através da riqueza e da idolatria dos do predados da pessoa. Já na representativa, ela supõe que o homem é necessário, que o homem possa produzir indivíduos capazes de, de tocar o Estado. Essa é a diferença básica. É difícil falar-se de democracia e não entrar no terreno da economia. É a Margaret Thatcher que tem muitas pessoas que louvam ela, muitos criticam, ela foi favorável ao Estado mínimo, um dos mundos um da criação do, do liberalismo. O que você tem a dizer sobre isso? Oh, o, a Margaret Thatcher ela não fez mais que, que, que a o Estado já estava comprometido Já Estava Na dependência sempre do Estado o Estado controlando tudo Ela falou não As empresas privadas Tem que ter assumir seus compromissos Elas têm que Como fazer a concorrência Nada de interferência do Estado E fazer com que A, a burocracia diminua A centralização Deixando mais para o município Onde possa ir os recursos mesmo, e, e fazendo que desenvolvesse aquela, aquelas áreas estabelecidas. Você acha que essa ideia é produto do Adam Smith, que sempre propagou isso? Não, o, o capitalismo Smith, se regido por suas leis próprias de mercado? É, exatamente. É o é? o, o, o Adam Smith chegou só que não estado, não prevê, ah, o aumento da população, porque para ele, pra ele é, ter, tem que ter diminuição da população. E nunca ele imaginou que é, viria a, o capitalismo se manteria na inovação. É, que na época dele tudo durava. O relógio durava mil anos. Dois mil anos ele comprava o relógio dele e ficava o resto vida. Então ele imaginava que chegava uma hora que todo mundo ia ficar satisfeito. E o capitalismo iria ser o melhor sistema né? Na sua opinião, o Brasil está dentro de um estado de direito democrático, dada essa, essa, essa, essa, essa forma como você expressa? Não está. Porque nós temos muito direito, nós somos o um estado máximo sem ele cumprir o mínimo. É literal? Sei, é, é, temos Temos direito a tudo. Mas isso não chega a tudo não. Porque a burocracia ela tem a corporação que vai lá e está acontecendo no caso da petrobras aí. Porque se mudar o modelo econômico, petrobras, eles insistem em petróleo. Porque não coloca carro elétrico, que não coloca carro movido a ar que já tem na, na, na Índia, a ar é comprimido. Tem que fazer uma transformação. Isso aí vezes, as grandes corporações é, se manter por causa da divisão internacional do trabalho. Certo. Eu diria para você, como e forma quebrar essa espina dorsal dessas corporações que existe para o quadro político Primeiramente é mudar o sistema político brasileiro. Então, quais são os primeiros passos? Parlamentarismo. Parlamentarismo. Parlamentarismo. Esse é o primeiro passo. O pessoal fica discutindo reforma política, a reforma política é tivemos a oportunidade para fazer o referendo, na época o pessoal não sentiu o gostinho verdadeiro? do presidencialismo, que não tinha. Okay. Eu, ficou 25, 20 24 anos não. Eu, não, eu, tá, o, lá o governo militar, que fez avanço no país, fez, fez avanço, mas fez estrago também. Colocou Brasília lá, que você não pode contestar, fechou a Asa Norte, fechou a Asa Sul, fechou grande piloto, você não pode fazer. ficou lá para não meio de ficar no Rio de Janeiro, que Aí tinha mais manifestação. Foi igual o Goberico Silva que fez isso. Fizeram a, a, a, a usina, a maior usina do mundo lá. Né? Fizeram lá a, a hora que abrir as comportas, a, vai para o Rio Paraná, chega nas Pratinas e invade toda a Argentina. A Argentina não, fica aqui. assim, ah, sei. Foi um projeto estratégico muito tá. A gente, em contrapartida, deu uma. Foi lá na Bolívia, construiu entre a montanha, uma que se abriu as porta lá, alaga tudo. Eu tinha que aqui em São Paulo. Sim, concordo. Na Com gente. menos dinheiro. O projeto foi criado pelo Cinemar, aqui no Brasil. Né? Mas é, eu gostaria sim, que você passasse uma, uma mensagem para nós. É, porque os Estados Unidos, que é uma democracia, passa a sensação lá para gente aqui de que as coisas lá parece que é, o povo participa mais? Que Prime, isso? Primeiramente, aqui, a, a, colocando em termos de ganhos, da mais valia, lá o trabalhador ganha mais. Não tem, Sim, as vezes, né? benefícios maiores que o brasileiro, não dá para fazer a comparação. E lá os ricos são os, os que têm poder, lá são os ricos. Aqui são os ricos que têm o domínio do povo do voto de Cabresto. Ah, é a diferença enorme. É, não, aqui são os ricos que dominam através da. Ah, oh, meu companheiro. Ou oh, vem aquela volta em mim, aquela. Eu sou eu o sou melhorzinho, eu tenho a ideia melhor, ser meu companheiro, etc. Tal, tal, tal. Agora tem dois partidos, só né? lá democrata e republicano. Mas os dois sempre são, são ricos, né? Pois são os dois são ricos, diferenciando aspectos. É, lá não é a democracia igual a eleição, a é igual a nossa. Não uhum. imposto, do é mais o cobrador de impostos, o senhor é o e o democrata Sempre revisando. Um poder. Sempre revisando. Mas só lá, é, é o sistema de eleição é diferente. Né? Você de elege de, vai eleger, né? é indireto. E você acha que os países escandinavos estão assim um parlamentarismo democrático, bacana? A França é, sempre foi modelo. A Suécia, Deus, a Suécia, apesar de que é rei, né? a própria Inglaterra, a Holanda, a Alemanha, eles têm um modelo mais antigo. O Japão, o, o primeiro-ministro fez um erro lá e. É, o, o, o, a, o, a, o Brasil o é um país da macunheira, Macunaina. É o um, é um bom herói. O herói é o mau caráter. Sempre poucas vezes vejo um cara. Não, não tem um político franco. Não tem um político. Então, quando você olha no.. Você vê a maioria do povo. Tem um ou dois ou três ou quatro que é bom cara, o resto do é um mau caráter. É tudo macumense. O PT se posicionou contra o parlamentarismo. Deu não não, não foi que... o PT todinho, viu? O Guilherme Álvaro sempre se posicionou, também conto, por parte disso. As grandes pessoas nacionais sempre se posicionaram. Isso não criou uma cultura também, o um presidencialismo é, just, é justamente por causa de... justamente que o ego de ser presidente... Eu, sou presidente, tenho cinco anos para fazer o que eu acho pro Brasil. Meu ego de como eu devo governar, segundo a minha ideologia, meu projeto, que vai mandar toda a burocracia do início ao final. Aí é, é uma essa decisão. cultura é que questão que, que, que pega no Brasil, é a questão estrutural da burocracia, vinculada ao Plano Central. Gostaria que você falasse para mim essa desproporcionalidade de votos de São Paulo e essas oligarquias do Nordeste, é, que é onde está a parte mais aberrante disso. Porque aqui é um deputado. Em São Paulo, é, ele tem Y de votos e às vezes ele não consegue elegir. Ir lá naquele lugar do, do Nordeste, sem discriminação com o povo, no sistema político deles consegue mandar para a bancada parlamentar a uma maioria considerável. Quer dizer, eu queria que você comentasse sobre não, isso. Ó, a questão é assim, que eles querem é, sempre manter na região, querer fazer um polo de desenvolvimento. Então, eles falam assim, não... Eu, é, eu te, eu não é proporcional. Eu, eu então, sanei 500 mil, foi eleito 5 yeah, Então, o deputado federal no parlamentarismo não existe senador, então não vai ter o que o sistema é, também. STF, que a justiça do parlamentarismo é local, é local. O, o juiz, né? o modelo que se propõe, né, ativamente, é o juiz eu tenho a causa contra você. Nós entramos em bom acordo, tudo bem. Não entramos em mau acordo, vai para segunda instância que são três juízes da mesma comarca. Aí eles decidem. Eles decidem. Não tem ligação com outro, por exemplo, um, uma pessoa que faz um delito que menor que é, quatro anos. Um outro lá vai fazer o delito leva 20 anos. Então, mesmo delito, então, é baseado num, numa, num vácuo da, da, da lei. Ah, aquele juiz votou, então ele vai lá, o juiz não tem a independência. A independência é sempre voltada a uma lei subordinada central, que é um dos grandes erros do entral, também do presidente Salim. Você diria para mim que o foco dessa juventude, dessa turma que está em fase brionária querendo, querendo as manifestações estão errados, estão equivocados, estão sendo malobrados? De, de, de novo, de novo. De novo. O foco está errado. O foco, o foco é que os caminhoneiros estão aí trabalhando com o trabalhando com foco de diminuição do, do, do petróleo, mas o petróleo hoje, é, as grandes transformações mundiais estão mudando. Mudando a indústria. O Brasil está querendo manter a indústria do, do petróleo ainda. Tem que se manter, porque nós podemos fazer, não, não só vender produto, nós podemos fazer um plástico aí melhor, de menor quantidade, mas não ficar vinculado ao veículo movido a gasolina. Tem que ter um, Hoje na, na Índia você tem movida a ar, o MIDI, né? Já tem, é o carro elétrico mesmo. Então o Brasil ainda sustenta. É essa corporação da Petrobras e modelo norte-americano, que é botado em no petróleo norte -americano. modelo norte-americano, botado em petróleo ainda. Então, essa matriz é, matriz energética brasileira, tentaram mudar para o álcool, mas o álcool não, não deu certo nem, o, o custo álcool é é também, e, e é o açúcar, competir com açúcar que exporta e é sazonal também. E agora acharam o... Achar a mina de ouro lá do pré-sol, que uhum. para chegar a tecnologia, é, distribuir tudo lá e quero uhum. rolar. Os governadores querem manter lá, que para fazer um governo vai direito, manter uma coisa que já está sendo condenada no mundo. A Europa, uhum. todo carro elétrico. Não a maioria dos carros A Índia, ali na, na parte de Gourmay, a maioria dos carros já está saindo energia a ar comprimido. No Japão, é, é, se você falar em carro algo, gasolina, gasolina lá, ele é, só... É. Não é jeito. Estou pegando tudo o que você falou e é o seguinte, no Brasil não há condições de fazer um novo contrato social. Tem, tem. Pode ser feito pela democracia direta. Direta? Direta. Elege-se... Vou colocar uma ideia de parlamentarismo, chamada de parlamentarismo. <risos> é elegemos um, essa é uma ideia são mais, mais ideias do parlamentarismo uma ideia elegemos o vereador dos vereadores sai três que vai ser primeiro prefeito, não é prefeito primeiro, ele pode ser tirado qualquer hora então já começa o parlamentarismo pelo prefeito aí elegemos deputado estadual sai três estadual, vota-se qual, o brasileiro volta, não, não faz um referendo qual dos três quer, vai ser primeiro governador, mas pode sair a qualquer hora, então sempre de um passo para você, sempre um regime primeiro, Eu, elegendo o deputado federal, o deputado federal elege três, vai fazer um referendo, elege o, então não tem assim um olopopólio de um partido só. Então, então cria-se uma, uma, é, cria uma ideia uma que ideia. governa pé ele Não precisa ficar cinco anos. Você não fez, ou vai lá e coloca o outro. uma ideia urgente do país, de alguns ideólogos, que diz o seguinte? Que as ONGs, elas podem no futuro assumir alguns papéis desvinculados do Estado brasileiro sem interferência do Estado ver que o futuro seria elas. O que você, diz? Você, você concorda com isso? Ah, isso aí é mais uma ausência do Estado. A ONG ela tá, ela recebe dinheiro do governo também. Ela recebe governo de, de da igreja, ela recebe dinheiro de, de, de algum, por exemplo, o político, ela recebe dinheiro de todo mundo, lá. Né? Organizações que era o papel do do, do governo. Então, a ONG ela veio as ONGs ela que só para mascarar a ausência do Estado. É, na verdade elas são, são, estão contribuindo de uma maneira crítica, correta, mas ao mesmo tempo ela não, não é, incorpora a, o Estado de melhoria máxima. Ela máxima. sempre é, faz um papel secundário onde o Estado não está. A Europa atingiu um estágio de democracia liberal é bem avançado, segundo muitas pessoas aqui no Brasil. Aqui. E dentro do, da visão da Europa do Brasil, você diria que o Brasil qual é estado que se encontra em relação à Europa no estado democrático parlamentar? se ah, for, for, for comparar com Portugal, não? não, não, não. Eu procuro, mas se for comparar com a França, difícil? em Inglaterra há mil anos. São mil anos o atraso político. Atraso político. É que não tem pessoas francas. O De gol o tem gol quando chegou aqui, ele viu já, quando ele falou assim, você aqui não é um país sério, um país de banana. ele Nossa, ficaram a frase de É, ali. então, não tem um não tem uma, uma um, um líder que até hoje, que a democracia é recente, por isso que é, que é importante falar, salientar que a democracia, urbana, que antes tinha democracia como é, nós sentimos gostinho da democracia agora porque televisionada, multimídia, internet, etc, etc. Então nosso, o povo tá vendo que não é, é tá vindo as manifestações aí Vindo, mas não, o congresso está pedindo mudanças políticas não mas só não mudar o sistema político. Não, político. Acho que o mas pode o sistema política. Pela Constituição pode ser mudada em si. Pode, pode ser mudada. Ela, ela, é ela é semi-rígida, pela pressão popular. Que ela não é, ela é uma Constituição rígida, ela é semi-rígida, que pode ser votada. Ela pode, é, pode ela, ser pode ser ser ela pode ser votada. Se todo o povo assinar parlamentarismo parlamentarismo, é, vai para projeto de lei, e se o povo pegar mesmo parlamentarismo. Aí sim, mas se ficar nessa política dele lá, eles não vão mudar o presidencialismo. Eles querem é a democracia que o pessoal fala, dos males, o pior, é a democracia, a democracia brasileira. Acha né? que, nos acho que os males na terra ainda é o melhor? Aqui no Brasil é tudo, Aquela é mudança. Os caras são é, é maconuíneos, maconuí, né? os caras mudam tudo. É, o Brasil. Então, o cara... É uma visão um pouco pessimista ou é uma inversão? Não, é a visão crítica, né? Não é pessimista, é crítica. É, se fosse pessimista, eu nem estava aqui, eu estava lá na Suécia. Estava na Suécia. Tava na Suécia. Eu tava... eu se eu tivesse dinheiro, eu já estava lá, hein? cuidado com é. ele. Senão eu estava em outro lugar, porque eu nasci aqui, sou filho de proletário, de. meio burguês, né? Mas. O parlamentarismo do Brasil ainda há uma chance hein, de resolver todas as mazelas essas oligarquias oligopólias. Dá uma nuance melhor. Não vai resolver. Não, não vai resolver. É o processo é. É lento. É A ausência já da, da interferência do, do, do poder de se ficar cinco anos sem sem o cara falar depois volta mais cinco anos contando mentira, mais dez anos aí fica fica isso aquilo então. É, um vai, vai agora PSDB, PSDB PMDB, vai ficar igual nos Estados Unidos, um vai, não vai trocar. Já no parlamentarismo, os poderes são, são mais, mais democráticos, porque é, eu, deputado federal, tenho poder, não o, pre, o, o presidente, o primeiro-ministro, então eu, se, se ele tem que ser franco comigo, tem que ser mais mais claro possível, senão a gente, nós tiramos é, ele. Já no presidencialismo, o cara fica lá cinco anos, eu o cara eu quiser até seis anos, o tá, presidente fica até seis anos, os mais piores é o pior que tem. Esse aí sim é, é o dos mais piores. Não fazendo apologia à ditadura, hoje na escola, o jornalista disse que o povo brasileiro ganhou muito mais que a ditadura militar ganhou com essa democracia recente. O que, que você acha disso, oh, é, é, Parece bem contraditório. Por incrível que pareça, o é, é, um espetáculo de, de centralização sem as maracutaias dos que é, quando se tem a ditadura, yes. se teve, há um direcionamento de uma ordem que, não estabelecida, é... Hum. Né? Você já viu, né? Rápido, não vai, vai para cadeia. vai fica lá no Angu. A, agora a democracia... A democracia é representativa, como o ladrão de galinha, que é igual o ladrão de um bilhão de dólar. Então, não estou condenando Estou falando, falando também do, do roubo. Na Suécia, semana passada, saiu esta, esta. Roubaram uma bicicleta da universidade. No Brasil, esta, essa Toda hora está aparecendo, mais morre mais, mais gente que, que na guerra do Iraque. Hoje. Na é, guerra do Chito, estava acompanhando a NBC hoje, disse que nessa democracia do Brasil de 82 para cá, foram roubados 66 bilhões de dólares. Só? Não, só, isso, só isso? Não, o que está tá em termos de contábil, né, foi mais. Uhum. Mas estando o regime militar, chegou a um. O é, que hoje os militares que concentram, os militares são eles são patrióticos, né? Isso é um, uma, uma análise de bem positivista do, do, do Locke. Você tem que ser sujeito do Estado, ter a mão do, estado, do libertar, estado é né, do Locke, né? No... Tem que ser a mão do Estado ela tem que ser positiva, operante, Você... não oscilante para poder criar um desenvolvimento do local. E Muito os bom. governos militares fizeram isso. Alguns eles fizeram, né? Brasília fez errado, tirou o poder, Gomerico, outro Cruz colocou Brasília lá, né? Bom, com os benefícios, também. total, acho que foi bom. Né? É, foi para grandes corporações brasileiras. O Brasil se fechou no grupo militar, não só isso, Getúlio Vargas fechou, bem antes, nunca foi aberto para as grandes corporações. você tem a Guatiesa, você tem a... Camargo Correia, você tem o Votorantim, grandes empresas que foram cunhadas com a, a com a democracia, com a valda da democracia, tanto do Getúlio Vá, que é a ditadura, como o, as novas agora. Só que as novas fecharam, não deixaram, por exemplo, um nenhum. A missão só surgiu com o Fernando Collor, é, que abriu todo, todo o processo, todinho para todos, todos o cimento brasileiro podia entrar o de cimento, a comunicação até hoje ainda é na mão de poucos, né? Não pode ter um, uma grande empresa que poder fazer um programa de qualidade, né? De nível, bem, água. Né? Né? Sempre fica naquela tal, tal, tal, tal. Eu de ir, o povo continua sem foco, Está sendo enganado ou ainda falta uma perspectiva de renovações. Ele eles eles, têm, eles, vão, eles vão conseguir algum, algum mas os tempos, do presidencialismo, como sempre, o centralismo sempre vai ter um grupo é, que é favorável, que vai bater, vai botar gente inocente no meio, falando x, x, x y, como teve o movimento das diretas já, como teve o movimento da Anistia já. Eu participei de todos os movimentos. Como o movimento dos caras cara pintados, né? Então, como o Collor, como o movimento agora do, do Catraca, porque sempre tem algum grupinho que, é, que, que faz esse movimento, mas é, é pautado e é sempre alguma coisinha. É não uma reforma política completa. O parlamentarismo é a reforma política completa. O parlamentarismo é um regime completo. É, é, é. é, algo, é, o, é se o, se gasta menos também. Se gasta se menos, resolve, descentraliza. Resolve o que está é, O Estado mínimo. É, resolve problemas mais calma. O Estado mínimo. A, a burocracia não interferindo hum, no. vai ter sempre burocracia, mas a burocracia é local. É o local. dinheiro, já o contador, tal, tal, Banco Central, veio. Só para você imaginar, é, de renda para a educação, para cada cidadão sai 780 reais. 780, para cada cidadão. Sabe quando chega na escola? Quanto? 210. O resto fica tudo nos ralos, da, da, ralos da, da, da, de tudo geral, da manutenção da, da da estrutura burocrática brasileira que foi montado no sistema presidencialismo, que, que tem que passar por transmitir sempre de um escalão para outro escalão, e já no parlamentarismo, hum. quando é no parlamentarismo já joga para ele, joga-se o dinheiro para o prefeito, independente se é... Esse negócio de desenvolvimento que fizeram lá, Transamazônica, que foi levar. Esses é erraram. Os militares erraram. Trouxeram que para grandes regiões, sim. Fizeram zonas industriais que entrou a Johnson, a Kodak e outras empresas que fizeram. O, os militares falaram: toma, aqui, tô toda a infraestrutura, a Zona Franca de Manaus, toda a estrutura. Se, se fosse feito Zona Franca no Brasil, todo no litoral, então, né, como a China fez as deles, nós estávamos mais mais libertos mas fechou o militarismo fechou para algumas empresas multinacionais como Ford, Chevrolet então no início lugar, pro, pro nacional, o Zé tá Túlio fechou para o grupo nacional e depois a, os militares fechou junto com algumas empresas inter, inclusive a informática que não podia entrar no país tem que ter informática, e do próprio entrar. Brasil não podia entrar então, nesse processo, assim, houve um avanço, mais um avanço direcionado a multinacionais X, e não para todos. É, essa é a crítica mais sistemática então. Então, essa é a, o, o governo, houve um avanço, houve uma melhoria, porém. porém o milagre brasileiro acabou em 82 que veio o processo todinho de, de, de, de, de, esse, de esse fotação. É... Nós temos assistido aqui na democracia brasileira, aqui, na pós democracia brasileira, um fenômeno que tem chamado a atenção ao universo da intelectualidade do Brasil é o poder maciço do marqueteiro. O marqueteiro decide uma eleição. Quer dizer, o que, que você tem a dizer, comentar sobre Bom, esse tipo? É, Os vamos, vamos, outros países não têm tanto poder como tem. Ah, eu. tem, tem, tem. Todos é têm. Um aqui. Aqui, aqui assim, aqui é o presidencialismo, mas tem sim, os marqueteiros sempre tem atrás. que a propaganda ela surgiu em 1929. Uh, uh, o mais forte foi com o Goebbels, uh, com o uhum. Hitler. Ele foi uhum. o que usou uhum. o mestre da, do Estado interferir na propaganda e fazer para o nazismo com o Hitler. Nesse, nesse, nessa, nessa perspectiva, uh, o marqueteiro brasileiro. Ele... Né, vamos voltar um pouquinho, falando um pouquinho... Como é que é o início da democracia ateniense Era... Só cidadãos... De, de apenas. De de caça, só bastantes. homens. É, depois... Não era... Eles tinham... Um imposto, mas só que não era... Era Esparta, era... era não era cidade-estado. Aí veio Roma fez o Império. Aí Roma montou a mão do Estado mesmo o Estado foi lá o Herodes né ele a mão ele era prefeito da, da, da região de Israel lá Acho ele, que o Império Romano foram um os primeiros produtores do, do, do Estado oligarco um Estado do é um Estado controlado controlado pela mão, e esse, mão modelo? esse modelo ele passou para o cidadão é, só Napoleão depois é, deu uma quebra. Liberdade, igualdade e fraternidade. Aí depois veio Karl Marx querendo botar, é, uma, imaginar uma, uma formação de uma classe trabalhadora através da Revolução Trabalhista. E aí veio a União Soviética e montou um Estado fortíssimo com a propaganda também. A com a propaganda maqueteira também e totalitária. Totalitária. É, mas a democracia liberal ela, ela, ela avançou muito na humanidade principalmente mais na Europa, né? O que nos chateia que aqui no, no, na parte da América Latina ela não dá nem seus passos é você acha isso. É, justamente, a maioria dos maquiteiros, é, o povo ainda acredita em fadas. Eles educam muito pouco povo, segundo os personagens. É, a televisão, é assim, é, teatro era antes, teatro, eu veio, veio cinema, aí veio televisão, é sempre a arte manipulando e, e sempre tem alguém trazendo, levando a ideia e as pessoas não, não pensam, ou criaram um mito sobre o ah tem que comportar daquele jeito, tem que comportar daquele jeito, que. acho que é normal uma violência tão absurda que está tendo na televisão. televisão. Não é verdade. Aí, né? Na Europa é, não passa esse tipo de coisa. É é, tem um outro, uma outra visão, é. né? Então, você colocou sobre a democracia, a questão dos grupos do locais, modelo, o modelo político do Brasileiro. Você deixou um comentário sobre o Magalhar não foi, né? é o é, Magari é o Estado mínimo que é mal compreendido mínimo, ainda. Mal compreendido. Mas a pergunta que você deixou bem claro no ar é que a nossa juventude ainda está sem forte ela está sem foco ela só, ela está ainda na embrionária porque ela está vivendo ela vai se manter ver os caras pintados os caras pintados estão montando esse esse novo uh, saiu os antigos agora estão tá entrando os, aqueles crianças que assistiram os caras pintados estão formando esses novos grupos né agora dele fez fei vi, via via via vi, vi, vi, menético né então, a democracia ela vai surgir por aí, a mais representativa, que ele pode direitar, sabendo apertar direito ali, tal, tal, então ele vai poder botar o dedinho lá e fazer uma democracia mais direta, uhum. então, aí sim, mas agora então estão sem foco, estão só questionando, a Dilma, a Dilma, ela tinha que questionar, ele, ele tinha que questionar, Deus, Deus, Desde o da república até agora. Então, aqui é presidencialismo, Presidencialista nem dá certo, não deu certo. Só deu certo nos Estados Unidos. Só, só Dizem alguns intelectuais do Brasil, que todas as transformações históricas, torneam no mundo, sempre houve uma participação maciça da classe média. A classe média é um motor das grandes mudanças. E eu diria que por enquanto que a classe média no Brasil não colocar sobre uma posição mais aberta, mais franco na sociedade brasileira, é, não vai ter mudança criante, senão ela vai ficar no conservador. É, hoje colocar assim em termos de classe, de, de classe com Max Weber, classe médica, classe alta, classe... Ah, não dá, porque aí é determinismo. É determinismo né? Ela fez né? Ela fez, mas só que ela fez, né, dança, só que a cena assim ela, ela cai no determinismo. Ou seja, ela é capaz, só ela é capaz, se ela for só ela capaz. E ela tem mais de informação, mais de... Tem, mais nem mas jogar. só que hoje, aí entra ah, o possibilismo, né, que ah, um jovem hoje da classe mais baixa, ele pode entender melhor, só que ele não tem o dinheiro para poder fazer. A política que é que é necessária, porque ele já tem a visão de que ele tem que ganhar dinheiro para poder sobreviver. A classe média consegue se organizar melhor, é, levar os Nesse é, ponto é mais, na mídia é mais rápido. Exatamente, aí a classe, média, a classe média ela é o ponto de equilíbrio. Mas sempre a classe rica vai estar no poder. Ah, sempre vai estar no poder rica mas a classe intermediária, a classe média, ela podia se posicionar. A, a classe mais. média, o Lula? O Lula não é, foi a classe média. Ou a classe, até o povão depois que entrou, mas a maioria determinou, determinou para a classe média. Ah, certo. Você quer fazer um comentário, se der uma expectativa é, para, o, para a nossa juventude? É, não, é, fazer um projeto mesmo político, que onde o parlamentarismo seja responsável por um pouquinho. Espera, Matinho, por favor. É, Está espé... batendo lá aí. Isso é ao vivo duro isso que dá. É, é, pedir para que pense melhor no sistema parlamentarismo, que é a mudança completa do sistema político brasileiro. Completo mesmo. É né? o parlamentarismo. Tá Tem várias nuances. Estude um pouquinho mais do parlamentarismo. Tá bom. Muito obrigado pela entrevista. esse foi muito esclarecedor. Né? De alguma maneira colocou em foco toda uma questão da democracia. Conceitou muito bem queria para a juventude ter uma visão, o povo ter uma visão também que seria uma democracia, que tem os entraves, que atrapalha o sistema político do Brasil. Isso para nós foi um motivo de muita alegria. Então, muito obrigado. Obrigado. Hein? Obrigado. Hein? Até mais. Até mais. Até a próxima vai ser? Até a próxima. E a próxima nossa entrevista vai ser com a, com a Cláudia, que será um comentário sobre...